que está um caos o transporte público de São José. Por favor. Incompetência do governo Felício, governo Anderson, que fracassou em todas as, é, todas as fases de fazer a licitação do transporte coletivo. Por favor. Por favor. A nova empresa de transporte deveria estar atuando na cidade há mais de dois anos. O prazo para a licitação venceu em 2020. E, até agora, as atrapalhadas do governo só pioraram o transporte e a qualidade de vida das pessoas que precisam do ônibus. Depois de gastar mais de 3 milhões com estudos Feito sem licitação, o governo fez tudo para tentar trazer a Itapemirim, mergulhada em escândalos e suspeita de fraude. A prefeitura, conforme está o próprio símbolo, faz parceria com a FGE para preparar o um novo sistema de transporte. Então, a prefeitura gastou e aí está no, na matéria no jornal Ovale, a, a, FV, a Fundação Getúlio Vargas apontou que em São José dos Campos a tarifa aumentaria 43% com a frota 100% elétrica, modelo, e justamente adotado pela prefeitura, que pagou... É, 2 milhões e 400 para a Fundação Auxiliar nos Estudos da Nova Concessão do Transporte Coletivo. Eram tantas irregularidades e problemas que a Justiça deu parecer favorável à ação do Wagner Balieiro, que suspendeu a licitação com a Itapemirim. Registrar aqui também a participação importante do Zé Carlos e do sindicato do... O Zé Carlos, que é da Central Única dos Trabalhadores Regional, e do sindicato dos condutores nesse processo todo, que foi o Wagner que assinou a representação. Mas os 3 milhões de estudos foram para o ralo, que não foi usado na última tentativa fracassada da licitação da Itapemirim. Pode passar. É tanta incompetência que a justiça novamente barrou a licitação. E o motivo é escandaloso. Copiou trecho da matriz de risco, que é um dos itens mais importantes de um edital, e nesse modelo de licitação, o jornal Vale registrou bem, a justiça nega o pedido da Urbam e mantém suspensa a licitação para locação de ônibus elétricos. E mais, veja ali a matéria, olha só que vergonha. A, a Enel X alega ainda, por favor, a próxima aí do jornal, o Vale. É, o Vale. A Enel X alega ainda que, para corrigir o edital, a Urban copiou o trecho sobre a matriz de risco de uma licitação realizada pelo governo estadual de Goiás este ano. Com base nesses argumentos a empresa, é, da empresa, a justiça determinou a paralisação, do certame. Então, veja, pode passar. Olha aqui. A prefeitura copiou, é, na licitação, ela copiou lá de Goiás para vir esses ônibus. Então, foi por isso que o juiz suspendeu, porque copiou e colou. Não, entendeu? Como o estudo lá atrás foi para o buraco, aí agora a assessoria lá da prefeitura foi fazer o processo de licitação, infelizmente fez aí, copiei e cola e mandou para a justiça, e aí assim, olha. Caiado apresenta ônibus articulado 100% elétrico, né? Isso inclusive é bom para o prefeito vereadora. já encerrando, porque o prefeito disse que é a única cidade. Não, lá já tem e é por isso que eles copiaram. Aí o Diário de Goiás, IMP, recomenda a suspensão do pregão. E aí, enquanto isso, a população aqui em São José dos Campos, olha a situação dos ônibus, que são pequenos, precários e lotados. Então está aí toda a situação que quem está pagando com dois anos sem a licitação é o povo.